E venha conferir nossos produtos e serviços com super promoção. Eu disse: super promoção. Exprimidor de frutas mundial de 94 por apenas R$ 69,90. Exprimidor de frutas britânia de R$ por R$ 89,90. Venha conferir as promoções. E não para por aí, hein? Citrífuga de salada de 80 por R$ 59,90. Liquidificador de 186,90 por 169,90. Garrafa Térmica Inox de 136 por 99,90. Faqueiro Tramontina 20 peças de R$ 44,90 por R$ 39,90.